Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Paulo Lopes e você está no Palavra Revelada. Perguntas que você faria entre o Velho e o Novo Testamento. 400 anos Deus ficou em silêncio. Por que Deus ficou em silêncio esses 400 anos? Perguntas que você vai ficar sabendo no Palavra revelada. Vai valer a pena. Fique conosco a paz do Senhor Jesus.